Pessoal, quando é novo, a pessoa tem saúde Aqui, ó Já botei já, ó A borrachinha da guarnição, pessoal De vedação, ó Agora é só fazer Fazer o que, pessoal? Aqui, ó Bota na coroa aqui da tigre, pessoal Aqui, ó Da tirete Só fazer encaixe, ó Siga, se inscreve, pessoal Dá um joinha pro seu amigo, ó Relógio técnico, pessoal, ó Funcionando, ó Vai medir a bateria Só anotar aqui, ó Faz o um esquinho, ó Bateria tá boa Hoje é dia 13 Vamos ver quanto tempo vai durar essa bateria, ó 13 Do 11, 13 de novembro de 2022 Agora é só fazer fechamento, pessoal. Se inscreve, pessoal. Siga. Se inscreve no canal, pessoal. Dá força para seu amigo, pessoal. O amigo está precisando, pessoal. O amigo que acaba, é especialista do Exército, pessoal, está precisando. Tem que aproveitar agora os concursos, pessoal, da, do, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, para poder entrar. Quem tem a chance e oportunidade. Tem que aproveitar agora desde cedo, pessoal. Para não perder a chance. Para não perder a oportunidade. Aqui, ó. Só fechar aqui, pessoal. Ó. Faltou só a borracha. Mas a borracha depois eu coloco. Não tem a borrachinha não para colocar. Ó. Aí faz o fechamento, pessoal. Ó.